Oi tudo bem com você? Nesse vídeo eu quero compartilhar uma coisa muito legal, vocês que têm acompanhado as nossas redes sociais, que têm visto as postagens que nós temos trazido tanto no nosso Instagram quanto no nosso Facebook, devem ter visto uma postagem sobre os brinquedos feitos de forma reciclável, os brinquedos de garrafa pet, nós temos trazido várias sugestões nas nossas redes sociais, eu vou mostrar agora para vocês uma sugestão que foi a de um cachorrinho de garrafa pet. Olha só. Esse cachorrinho muito engraçadinho, todo bonitinho, né? Então, nós fizemos essa publicação recentemente aqui nas nossas redes sociais e tivemos a oportunidade de presenciar como foi bacana o interesse de uma criança que teve contato com essa publicação. Eu vou contar pra vocês um pouquinho sobre a Natália, que é uma garotinha de 4 anos que viu essa postagem, adorou a ideia e logo trouxe pra casa a ideia de fazer o cachorrinho com os materiais recicláveis, a garrafa pet, as tampinhas, né? o canudinho ou o palitinho de churrasco. E aí eu convidei a Natália para contar para a gente como que foi essa experiência, porque nós sabemos que nesse tempo de quarentena, nesse tempo em que as crianças estão aí há alguns meses já isoladas das atividades escolares, do relacionamento com os amiguinhos, o contato com a família aumentou, os pais passaram a contribuir ainda mais nas atividades escolares e essas ideias que nós temos trazido são exatamente para proporcionar atividades que possam, além de desenvolver a coordenação motora, a criatividade, o raciocínio e tudo mais das nossas crianças possam contribuir também para essa socialização em casa, para essa interação da família, essa construção conjunta. E aí eu vou chamar a Natália para contar para gente como que foi essa experiência. Olha só! Então, pessoal, eu trouxe aqui a minha convidada de hoje e aí eu quero que ela conta para vocês... Qual que é o nome dela? E quantos anos você tem? Eu tenho. Pode falar. Quantos anos você tem? E quantos anos é assim? Quatro. Quatro? Eu tenho quatro. E o meu nome é Natália. Ah, que legal. E você já gravou algum vídeo para colocar na internet? Não. Não? E você tá com vergonha? Não. <risos> <risos> tá com vergonha, mas não precisa ter vergonha, né? Precisa? É. é. Me fala uma coisa: você vai na escola desde os dois aninhos de idade e o que, que você mais gosta de fazer na escola? Hum... Brincar com o amiguinhos. É, e você gosta de desenhar, de pintar em casa em casa. Em casa você gosta mais? É. Porque daí o meu papai pinta comigo e desenha. Ah, que legal, que legal. E o que mais que você tá fazendo em casa nesse tempo que não dá para ir para escola? Hum, tô brincando de conde, esconde Onde pega-pega. Um monte de coisa. E você gosta de brincar com brinquedos? De Barbie. De Barbie? E você tem muitas Barbies? Tenho, né? Eu que comprei, tem uma Barbie. É? E deixa eu te falar uma coisa. Eu fiquei sabendo que você viu na internet sobre um brinquedo feito de garrafa, não foi? Qual o brinquedo que era esse? Cachorrinho. Um cachorrinho? E o que, que você tem aí na sua mão? Vamos mostrar para o pessoal? gente sobre esse cachorrinho. Como que foi? Você que fez ele sozinha? Alguém te ajudou? Como que foi? O vozinho me ajudou e a madrinha fez esse negócio aqui. Esse negócio aqui. O um, um negocinho de decorar. E você tá brincando com esse cachorrinho? Tô brincando. Você achou que é uma boa ideia ver na internet modelos de brinquedos para fazer em casa? Uhum. Achou? Por quê? Porque é legal. É legal? Foi divertido construir? Foi. Foi divertido? Foi. Então o vovô ajudou e a madrinha ajudou também? Uhum. Ela foi ajudar a colocar os negocinhos aqui. Os negocinhos de colocar aqui. A linguinha, isso, isso. Tudo que tem aqui no meu cachorrinho. Tá, então a madrinha ajudou e o vovô ajudou também. Mostra pra gente qual que foi a parte que você fez ajudando eles e a parte que eles que fizeram. Ó, oh, eu fiz a rodinha, gente. Você fez a rodinha? Olha, que legal. E o que que tem aqui nessa rodinha? Tem as tampinhas, isso daqui Ei. no meio é o quê? É palitinho de churrasco? Esse aqui, ó, palitinho de churrasco, né? esses corações olha em cada rodinha elas colocaram um coração que legal né é de puxar é de puxar e você e você acha que as crianças devem fazer brinquedos assim em casa para brincar é quando é, essa quarentena de vírus chato essa quarentena de vírus chato né já faz um tempão que tá esse vírus chato e aí você não pode sair muito de casa tem que aproveitar em casa mesmo Ó, Natália, vamos falar então para as crianças que estão em casa, para as professoras, para os papais, para as mamães, para as pras para as madrinhas, como que eles podem brincar com as crianças e fazer brinquedos legais? Olha, pessoal, você quer fazer um cachorrinho, só pega uma garrafa. E deixa uma sacolinha. Você guardou numa sacolinha? Uhum, pra, não, pra ninguém jogar no lixo. E pra poder juntar tudo o que você precisava? Uhum. E aí, o que, que você achou? A Natália é uma graça de criança. É uma criança que eu tô tendo a experiência de conviver nesse período de quarentena. Ela é afilhada da minha irmã. E, gente... Uma coisa muito legal é a, a gente dar margem para essa criatividade, para essa vontade que as crianças têm de interagir, de criar, de construir. E olha só, uma coisa tão simples, né? Uma garrafa pet vira um brinquedo que não sai da mão da criança, né? Gera tanta alegria, tanta energia, tanta vontade de brincar com coisas simples. Então eu quero deixar aqui um recadinho para vocês, aproveitem aqui nas nossas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem muita dica legal, nós estamos trazendo várias sugestões de brinquedos com garrafa pet e outros brinquedos, outras brincadeiras, outras atividades que vocês podem aproveitar com as suas crianças. Legal? E aí, se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita essa oportunidade agora, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no nosso canal. Então, então vamos dar um tchau para o pessoal? Tchau, pessoal!